Eu não quero nem pensar E um dia eu pensei Pensei que Omulo Não fosse um grande rei Ele é o rei da Calunga Ele é o rei Omulo foi coroado pelas graças que ele fez calunga Ele é o rei O mulo foi coroado pelas graças que ele fez Ele mora no cruzeiro Sua casa não tem teto Não precisa de dinheiro Ele mora em campo aberto Ele é o rei da Calunga Ele é o rei o mulo foi coroado pelas graças que ele fez Ele é o rei da Calunga, ele é o rei O mulo foi coroado pelas graças que ele fez Eu não quero nem pensar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 Que ele fez Ele é o rei da Calunga Ele é o rei O Molo foi coroado, coroado Pelas graças que ele fez Eu não quero nem pensar E um dia eu pensei Pensei que o Molo Não fosse um grande rei Eu não quero nem pensar E um dia eu pensei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 Romulo foi coroado pelas graças.